Olá amigos do canal Obra Prima, estamos aqui mais uma vez com vocês é, e a gente teve um tempo afastado aqui dos vídeos porque o, o estúdio esteve passando aqui por uma reformulação mas agora nós estamos reiniciando nossas, nossas atividades com programas novos e é, eu gostaria de solicitar para vocês em primeiro lugar que é, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, principalmente compartilhe com aquele teu amigo, aquele que está começando uma obra agora e que vai precisar dessas dicas preciosas, tá? Então eu gostaria de pedir para você que fizesse esse compartilhamento aí, inscreve no canal, principalmente faz comentário lá, o seu comentário ele pode gerar é, um novo programa, porque às vezes nem todas as dúvidas vão ficar sanadas aqui nesse programa. É, e é, Então é bom que você sempre comente lá, faça seu comentário, seu elogio, sua crítica, faça lá tudo que você quiser escrever lá, para a gente dar aquela modificada aqui no nosso, no, no nosso programa, se for necessário acrescentar conteúdo, tá ok? É, eu gostaria de aproveitar aqui, é, agradecer mais uma vez a nossa parceria com o Canal Mais Brasil, na pessoa do seu diretor, J. Sardinha, e a, toda a nossa equipe técnica aqui, o, o nosso diretor Vita, o, o nosso assistente Adriano Miyazaki, o nosso assistente Júnior, tá ok? Bom... Hoje, nós vamos dar continuidade num assunto que eu julgava encerrado. É, no, nós fizemos três episódios falando sobre a contratação da obra. Porém, o que, que acontece? O, uh, no meio desse tempo que nós ficamos aqui cerca de duas semanas sem gravar programas novos, Uh, aconteceram alguns, alguns fatos uh, relevantes que eu achei importante passar para vocês uh, sobre um golpe então uh, tem até um, um, um mote que o pessoal está usando muito por aí uh, recentemente que é o golpe está aí cai quem quer uh, mas também cai aquele que é mal informado e que uh, não está por dentro de certos assuntos quando eu fiz lá os episódios, os três episódios anteriores sobre como contratar a obra, eu dei dicas para vocês de como vocês deveriam é, proceder, procurar informações é, sobre as, as, as empresas ou o, ou o empreiteiro ou o construtor que está ali... É, contratando que você, que você está contratando para fazer a sua obra, referências e tudo mais. Pois bem, isso tudo já foi, acho que, muito bem falado lá nos três episódios anteriores. Durante essa semana me procuraram para dizer o seguinte, no, no, nosso estúdio aqui, o meu escritório de engenharia localiza-se aqui na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, é, mas para contextualizar, a gente sabe que a gente está aí no mundo todo pela rede mundial, então só para dizer onde a gente está aqui, é, que nós estamos próximos aqui ao estado de São Paulo, a cidade de São José do Rio Preto. O que, que é, me relataram a respeito de um golpe que uma, uma equipe uh, andou pregando em algumas pessoas aqui em Frutal? <risos> Em algumas instituições financeiras, é, existe uma modalidade de financiamento de casa chamado aquisição de terreno e construção. É, o que, que, que, que esses golpistas estavam, ap, estão talvez ainda aplicando aqui é, para os moradores aqui de Frutal, aquelas pessoas que estão interessadas em construir casa... Em especial aquelas pessoas que já possuem uma casinha mais simplesinha e querem melhorar de casa, então eles, eles apareceram com uma oferta assim imperdível: é, eles pegariam aquela casinha ou um terreno que a pessoa já tivesse. É, em troca, eles fariam toda a burocracia exigida pelaquela instituição financeira para o financiamento da casa na modalidade de aquisição de terreno e construção, onde aquele terreno ou a casinha que a pessoa já possuía entraria como se fosse uma entrada desse, desse, desse contrato que ele faria. Então, a construção dessa pessoa depois ficaria mais barata isso na conversa ficou muito bonito mas a pessoa não verificou isso na hora de assinar os contratos então aqui vão algumas dicas para vocês em primeiro lugar pessoal ninguém vende o bilhete premiado da loteria Ninguém chega aqui para você com um negoção que você vai ganhar horrores de dinheiro, que vai ficar fácil para você. As coisas não são assim. Tem que seguir a tramitação é, é, certa das coisas, principalmente voltar ao assunto do vídeo anterior preste atenção nas referências dessa pessoa que está te procurando, seja ela um corretor, um construtor, um empreiteiro, seja quem for, pegue referências dessa empresa. A outra coisa estranha é porque a instituição financeira possui não só é, agência infrutal, como correspondentes infrutal. Porém, esses golpistas, eles sempre levavam as pessoas para fazer os, esses contratos de financiamento é, numa agência bancária dessa instituição financeira na cidade de São José do Rio Preto. Ora, eu até consultei. Depois que eu recebi as denúncias, eu consultei algumas pessoas da instituição financeira e eles disseram que isso não tem nada de anormal, que não tem problema perante as regras dela, não tem problema você financiar a casa é, com uma agência fora do seu local. Ora, pessoal, eu desconfio disso, pode ser legal... Mas eu não sei se é moral, porque você pensa bem, quando você contrai um empréstimo fora da sua comarca, fora da sua cidade, é, o foro para discutir qualquer questão a esse respeito passa a ser lá de onde você pegou o empréstimo. Então tudo começa a ficar mais difícil para você já ir. Então você já questiona essa pessoa, por que, que nós não vamos fazer isso aqui na agência de frutal se essa instituição financeira tem uma agência em frutal? Por que, que eu vou ter que me deslocar lá a São José do Rio Preto, 100 quilômetros daqui, para assinar um contrato de aquisição é, de terreno e construção? Bom, essa é a primeira parte nebulosa do golpe. A segunda parte é que a pessoa Passa aquele imóvel que ela tem para a, a, o empreiteiro aí, o corretor que procurou ela, a título de entrada. Mas na hora que ela vai assinar o contrato lá na instituição financeira, essa, essa transação que foi feita fora da instituição ela não consta do, dos contratos da instituição, então a pessoa passa a dever para a instituição financeira o total da casa, e este corretor, este empreiteiro espertinho, embolsa sua casa de boa, ele afana, ele rouba a tua casa. Você vai lá no cartório e passa uma escritura e a casa passa para o nome dele. Então, você perdeu uma casa. Por mais que o contrato lá com a instituição financeira esteja prevendo é, que você tenha um contrato de financiamento, você deu de graça de graça para esse golpista, o terreno ou a casa. E mais, e mais, a pessoa que veio me denunciar, ela já pagou 13 prestações deste imóvel. E o, o, o combinado era que em nove meses após a assinatura do contrato, nove meses após a assinatura do contrato, esse sujeito já estaria entregando a casa financiada dela pronta. Só que, de fato, houve a transferência do terreno novo, um terreno adquirido de uma corretora, de uma imobiliária de frutal, já está no nome da pessoa, mas não foi colocado um tijolo nesse terreno. É, e já faz 13 meses que a pessoa está tá pagando uma prestação. Ao procurar informações perante a instituição financeira lá em Rio Preto, a instituição financeira diz não, o valor que você está pagando é referente ao terreno é, que você comprou da imobiliária lá de Frutal. Então você está pagando o terreno por enquanto, é, e se, o, o, o empreiteiro é, não construiu, você tem o direito de trocar. Porém, a sua dívida com a instituição, ela existe e ela não será perdoada. Então, veja a situação que essa pessoa está. Ela não tem dinheiro para iniciar essa obra. Porque a instituição financeira, ela só paga a primeira etapa da obra, após a pessoa concluir esta primeira etapa. Só que este empreendedor, este construtor, esse empreiteiro, ele, é, entregou, é, ele não entregou nada, não tem nada lá no, no terreno, não tem um tijolo lá no terreno e... É, por que que isso chegou nos meus ouvidos? Essa pessoa estava preocupada porque saiu reportagens na TV em São José do Rio Preto mostrando que esta pessoa estava aplicando golpes por lá também. E já tinha vários golpes e várias, várias é, pessoas enganadas. Então não seja você mais um enganado essa pessoa que chega facilitando muito para você, falando, não, a gente faz tudo dentro lá da instituição financeira. E olha, eu, eu, eu, eu não quero aqui uh, antecipar julgamentos de ninguém, mas a instituição financeira, ela disse que ela não tem nada a ver. O contrato dela está liso, foi feito de acordo com as leis e tal. Só que é, é, eu acho no mínimo estranho que esse golpista tenha elegido, dentre as várias agências que essa instituição financeira possui em São José do Rio Preto, uma específica onde todos os financiamentos dele são liberados. Eu acho que isso merecia, no mínimo, uma investigação interna dentro da instituição financeira é, para saber o porquê que esta pessoa, esse empreiteiro, ele tinha isso tudo tão facilitado lá dentro daquela determinada agência da instituição financeira lá em São José do Rio Preto. Outra coisa, já que você está fazendo o um negócio, por que você vai procurar uma instituição financeira fora daqui, sendo que na cidade de Frutal existem várias instituições financeiras de vários, vários bancos diferentes que é, prestam esse tipo de serviço. Então, é, esse, essa é mais uma dica que eu queria dar para você é, de como contratar a obra e mais uma vez, não esquecendo de pedir para você se inscrever no canal, dar um joinha aí no vídeo, compartilhar com o teu amigo que está querendo é, construir, agradecer muito a nossa parceria aqui com o canal Mais Brasil, continue aqui com a gente no Obra Prima e não deixa a casa cair.